O que com... yes, Estamos começando mais uma gameplay do amor Aham uhum. Beleza, vamos simplesmente Começar um jogo novo Apesar de ter altos trajes Sim Aqui Então o Caverninha vai começar com o clássico Porque ele ainda não jogou o game Pode ser que depois o Caverninha joga no hard ou no extra hard aqui Pela ódio Com as roupas diferentes Mas de momento, né, vamos começar com o padrão E muita diversão Novo jogo do amor Beleza Raccoon City é uma metrópole industrial localizada ah! Oh. This pandemic has spread faster than any disease in modern history. To to Authorities are bracing for more rioting He tonight. He was knocked out of consciousness. A uh, citywide emergency uh, declared. The CDC has quarantined the lower Midwestern I region. uma oh, tá quarentena igual aqui. Hein? Commitment, honesty, integrity. These are the core values that create the foundation for Umbrella. Mas começou em filmagem. normalmente isso é CG, hein? Ó Aí tem a coisa especial, hein? Minibaby Prepara-te Ganha o coração, Minibaby Beleza rapaziada, acordamos em casa Tava uns posters ali que parece... Aquele poster ali parece o Game baby Parece v Vamos dar uma averiguada ali, será que tem uns easter eggs já no começo do game? Vai lá e vê Ó Altas caixas de remédios Pois é, será que a Jill tá com insônia? Uma chuva tremenda lá fora É sim Olha, essa mulher Ô oh, meu Deus do céu Parece a do, do Parasitive. Uh, tá bem diferente aqui, hein Verdade Astronautas E tudo mais a Televisão tá bugada Como que é? Não sei de nada a TV não tá funcionando Vamos fechar a janelinha tá bolhando dentro A mini baby não curte Que molha dentro de casa Beleza, já deu uma Acalmada ah, É que limpa, né a Mini baby não curte Que molha o chão Não Beleza Rapaziada A de curte ver essas paradas aqui, ó Raccoon City Olha que legal Olha essa daí Olha lá Quem lembra o nome dela? Uma mulher do moreno é, é do Resident Evil 2 Remake A mulher do... William Quem é você? Birkin, é Burkin, né? Não tô lembrado não Estamos acostumados com ela, hein? O baby, tá rolando os trovões e tudo mais Porta Entre aberta Altas louças Sujos. Me Baby já não curte, hein? Já não curtiu o game. Beleza. Você é muito bonito, eu sou Tranquilo, marminha ali em cima. Se inscreve aí, tio! Até eu conheço, hein? Ó. Oh. Essa parte conhece. Mi baby tá, tá ligado. Não. Sintomas, hein? Ai, pois é começa eletrisei já, hein? Oh. Oh. Hell. é boa. Beleza, altos pesadelos já de início. O que, que acontece? Três tá rolando os documentos aqui. Então Ó. Três dias ela pode sair da cidade? É isso mesmo que ela falou? Não só isso. Tranquilão, lá fora. Tá rolando noticiário na TV. Pelo menos não está não chovendo. Não está Olha o que tá rolando lá fora. O cabrinha aí ia falar a mesma coisa, hein? Sim. Beleza, altas pílulas. Copinho Bento. Impressões digitais. Nada. Será que tem que sair pra janela? Claro que não. Agora tem que voltar. Curidão, hein? Vamos ver se alguma coisa... Mudou. Então revolta. Ó. Oh. Deixou a torneira aberta, hein, Ó, oh, tá nem pra torneira. É, não, tá tá bonitinha agora <risos> Tranquilo, Jill de volta na pegada 28 de setembro Às 27 em Raccoon City O telefone já toca Jill está espantada, estamos... Ó, oh, quem pode ser Rapaziada, estamos vendo a minha terceira pessoa o que é mais legal, Hello? Jill, are you okay? Brad, Alright, right, let me grab my. Nossa, ah! <risos> Rapaziada, já vale isso. Nossa, chegou esse sobretudo e o chapeuzinho? Você é grotesco! Nossa, minha costelinha, hein, tio? Vai que Vou fazer esse soco pega ali e arrancar a franja dela fácil, hein? Nossa! Espera vai ficar na porta? É Nossa, corre! Você vai tomar um gareco. Oh, rapaz, é bom escorrer. É grande estratégia. Tenho que sair daqui. Vai tomar no caneco. aberta. A gente já deu fora. É bom sair fora. Costela trincada. O vizinho está com sintomas de não estar muito bem ali. E aí? Rápido. Volta a janela aqui. Desde momento sem armas. aí, jogo. Oh, ó, deu um slowzão ali. Nossa! Tirou a calabresa pra fora. Cuidado, tio. Nossa, calabresa gruda. Ah! Mini baby. Ah, ela tirou a faca no sei do bolso. Rapaziada, tem. Nossa senhora, tio. Altas calabresas que lança. Vai pra fritar, ó. Ó, oh. oh, tá escrito saída. Nossa, saiu forte, hein? Saiu forte. Coice! <risos> Beleza. Ó, oh, já salvou o game. <risos> o Gabriel também te curte, tio. Essa balada aqui é bom salvar. Pera aí, jogo. Eu chego <risos> tipo. Ai, já chega abraçando. Olha, o cara não quer conversa, não, tio. Ó. Oh. <risos> Eu ah! Corre, de, corre! Nossa, ai meu Deus Aí tá vindo Ódio Ódio Ódio Eu, eu, eu não me acalmaria, tio Diante das circunstâncias E do tipo de inimigo que se encontra Ali dentro <risos> é bom que é esperto ainda, tipo. Ele está rolando Altas, paradas ali fora, saia da cidade, objetivo. Ellen. Ó, loja de licor. Ellen. Opa, não Over tá o jogo. But right now it's got hard on for the only two stars left in town, you and me. I'm not sticking around. Just look around you. The longer we wait, the more screwed Beleza, rapaziada, já temos um cinema aqui, ó é Rapaziada, essa parte aqui é, é, é conhecida, hein Tá rolando um Justin Bieber ali em cima Ó, um helicóptero Rapaziada, é, tá, tá rolando quem sabe aquele é 1942 ali Top Gun, É, Tom Cruise, ó Pode ser um pesadelo Olha o tanto de zumbi que tem na rodada Rapaziada, já tem autos zumbis Não temos arma O que, que acontece? Já flipa Nossa senhora, tá com o intrincado. entrincado Guarda o Jack Nossa, ele joga Ah, pera aí, Brad é Aí ah, foi abador, hein, tio Nossa senhora Penteou a franja do, do zumbi, Não pelo menos Vamos fazer uma corrida por ela Vamos, Tilly. We know how this ends. No, I don't. Are we still a team? Always. Then do me a favor. Don't fuck up like I did. Go. Mas <risos> o cara já foi mordido mesmo. Fazer o quê? Gente? Fazer o quê? Truculão. Sinto muito, Brad. O game acabou de salvar. Ó, oh, sintomas de estar morto e finalmente uma arma. Vem com pente, munição e tudo mais. Tem tudo mais! Primeiro zumbi, tio. O caverneiro não vai nem treinar, tio. Vamos ver se pro outro lá tem zumbi também. Vai nem treinar, tio. É cagão Vamos guardar. Nunca se sabe o que o jogo vai no... Nossa, pera aí. é mais cagão ainda. entendeu será, será que ela passa por baixo aqui? É que passou, passou, passou. <risos> eu falei crunze. <Kranzi. risos> <risos> ah, meu Deus, me livre, Ajuda nós aí, Plano. O Caverninha tá aí. Ó. O cara já tá descendo ali. Será que tinha alguma coisa que O Caverneiro nem investigou. Beleza. Mas será que ela fecha a porta? Tem como In fechar a porta? Fecha a porta aí, tio. Não entra não, zumbi. Oh Eles estão tá rolando lixos. Precisa de itens visíveis. Mini Baby, você tá bem? Ó, be... oh, já... Oh, so, essa porta really do right? é Resident Evil 3 normal, ó. Estou indo! Não virem mais perto! Ei, vamos lá. Tem um helicóptero esperando para você para a segurança. Que segurança? I'm not going out there. The parking garage isn't far. I can Rapazes, o tiozinho, ó. tranquilo ali dentro. Beleza, parece que Sir, <risos> quer roubar meu esconderijo. Beleza, <risos> mais munição. Flipa <risos> no bolso. Tadio <risos> Munição, tio, munição. Rapazes, deixa o Loki ali. Ó. Rapaziada, será que eles pulam aqui? É um pincher. um pincher com altos abominas e bodybuilders. Não, não Ele está chegando ali. É o estacionamento. <risos> Nossa. é que, Rapaziada. Tranquilão. Rapaziada, tem que checar o tamanho do veículo, hein? Pra entrar aqui. Beleza, está rolando um zumbi aqui. Oitava, tá preso lá dentro esse Elevador Clica, Dil Ah, peraí ah! Eu joguei Nossa hum. esse... Rapaziada, não sei Nossa Shit. Peraí, deixa eu peraí. Peraí, tem espaço, tem espaço Certo era franja dele Normalmente o Resident Evil 2 Era fran É só perninha A cabeça não dava nada Mas ele cai... No... É a mesma coisa, o mesmo estilo Callzinha demo. Claro que não do game, os caras oh. querem quer jantar, nós. Não, o zumbi, ele sabe andar de elevador, mas o outro não sabe sair da guarida. O zumbi tava no zero. O quê? Zumbi tecnológico. Você apertou o R. Roof. Vamos vamo lá pro telhado. vamos lá pro telhado. Tá com a minha? Ô, louco, o elevador é rápido, hein? Nossa senhora, o elevador não aqui Demora uns 18 dias pra, pra chegar no ground floor. O que que acontece? rapaziada, já temos aqui a nossa ajuda de helicóptero. Daquele jeito, ah. A. cabernet curtiu o gráfico, hein? Rapaziada, antes de o game agora, também não tinha como, né? Não tinha nada. Ó. Beleza, essa parte é do Resident Evil 3 normal. Só que essa era a parte do relógio, onde você fazia o código. Pra quem, quem jogou o 3 normal, lembra. Para aí, jogo você tá perto. Oh, meu Deus. Aperta aí, tio. Liga o Fusca. Nossa. Rapaziada. Não deu muito certo. Não. Pera aí, jogo. Nossa, ele quer... pegar! É... Rapaziada, é, acho que a Dil tava de segurança, hein? É? Não tremeu muito, beleza. Já tava com a, com a costela trincada agora, não quero nem ver, tio. Rapaziada, a, agora eu quero só ver. Tá vindo! Rapaziada, quanto mais você mexe com ele, pior é. Agora o Loki tá pegando fogo. Peraí, <risos> <tos> <Hey>! Jill. <fixos> a calabresia pegando Rapaziada, a calabresa <risos> pegou. Foi a. Nossa, pegou o um míssil. <risos> Rapaziada, aí Herdeão, é hein? Isso é Ardeu. Ó. Ei, hey, easy, lady, eu tenho você. você O que você está fazendo? Meu nome é Carlos. E eu <risos> Você viu? A, a bazuca é bom. O cara deixou a bazuca pra trás, não sei porquê. Deve estar tá sem munição, mas nunca deixa uma bazuca pra trás. Eu acho que estamos no clear. Espero que sim meus caras converteram alguns caras de sub em um salvação É seguro estou bem espaço pessoal, ok? Eu entendo Vamos lá O cara fica descostando a mim Chegou no amor Desculpa, vamos ter que ir ao redor Ó Ei, o que você sabe sobre o que está acontecendo? Nada, eu nunca vi nada assim Mas não é um zumbi It knows what it wants and won't stop till it gets it don't you like that in a man no thanks he's all yours <laughs> listen i promise you're in good hands i'm with the umbrella biohazard countermeasure service ubcs for short ubcs are you kidding me are you fucking kidding me you guys are the ones who caused all of this whoa, whoa whoa whoa what are you talking about we're just here to help people what's wrong with umbrella what's wrong with umbrella oh my god sua companhia é responsável por infectar todos sim, eu não sei nada sobre tudo beleza tio, vamos continuar eu vou para o esconderijo Come in. beleza, vamos vamo para o esconderijo hein ó oh. beleza, aqui começa a demo hein, eu <risos> lembro desse Gino bites aqui já red and yellow o que acontece, vamos ver se mudou os posters Rapaziada, tá diferente esse esposo aqui se eu não me engano É isso mesmo Tranquilão O Exterminador do Futuro e o Alien Beleza, essa demo já tá profissionalizada Ao menos Ei, hey, Captain. Essa jovem young poderia usar use nossa ajuda Carlos Você even pensou to perguntar a young jovem her name? She is an elite operative of RPD, Special Tactics and Rescue Service. Her name is something Valentine. It's Jill. Nice to meet you, Jill. I am UBCS Platoon Leader Mikhail Viktor. My team was sent here to rescue civilians. Oh. Right. How's that going for you? The city is completely cut off. Isolated. Most of the hundred thousand civilians will wind up dead. Uh, correction, undead. My platoon has suffered serious losses. Just keeping them alive is more than I can manage. Well, you can thank your corporate overlords for that. Yes. Well, we are doing all we can. If we can get this subway de moving, we can evacuate some survivors. But we need men cannot do this alone. Ah. Right. Esse game que tá muito bem feito. Eu estou But I am on their side, not yours. Oh, hey. Thank you, Ok, rápido. Aqui você é primeiro lugar. Ó, we need to get you geared up. lá. Tranquilo, rapaziada. Eu não lembro muito bem da demo. Eu também. Manual da pólvora. Guia de síntese de pólvora UBCS No campo de batalha, se faltar munição A arma vale o mesmo que um Rei do molhado. Se não quiser morrer Enfia essas formas Básicas na cabeça Balas de pistola, pólvora vezes dois Cartucho de escopreta Pólvora, pólvora de qualidade Ó, oh, mini baby, tira uma print screen desse negócio aí Tira uma foto, hein? Pólvora mais pólvora de qualidade É igual a escopreta. Balas de magnum É igual a duas pólvoras de qualidade Preparo pronto é hora da festa Vamos dar de comer uhum. Para aqueles mortos de Bento Só toma cuidado Para não acabar virando Sobremesa O que que acontece? Não sei Mesmo momento da demo Mesma parte <risos> Beleza, tá rolando Um mapa da cidade ali Documentos aqui Newsstand Hoje em é dia de jornal Bento Ó, manchete No caso dos assassinatos canibais no raiar do dia 25 de setembro, o RPD recebeu um telefonema desesperado comunicando uma agressão. Um homem desgrenhado, parecendo um mendigo, atacava uma pedestre perto do Museu de Art Lambs. Os policiais encontraram um corpo mutilado de mulher ao lado de caçambas. Ele tinha dezenas de mordidas espalhadas pelo corpo e havia sido retalhado, sugerindo canibalismo. É o terceiro caso de tipo em Raccoon City só esse mês. Cabreiro, né? Meu... Tá de boa, mini baby? Ataque. Tá com fome Tá dando explicação, o canibalismo é igual tá com fome Você pode morder <risos> alguém se você for pra DGC Só pra tá com fome, tio Mas quem foi? Quem anda papando bife de gente? Nós do News Comet estamos nos roendo Achando que os pacientes da suposta moléstia canibal Tratados de graça no hospital Spencer Desde agosto, talvez tenham enjoado Do rango do refeitório nossos pós Se no Spencer e fizeram algumas perguntas contundentes e voltaram com uma história de terror de embrulhar o estômago. Vou virar a página para ler mais, rapaziada. Eu vou virar a página não porque eu só quero ver a grande news, que era essa. Tá rolando altos. Canibalismos. Eles aqui já não tá rolando mais nada. Não, nadinha. Ó. Oh. Did you? The Meggen. The topside yet? Working on it. So what's the plan? The old tech got me clear in the tracks. You might get the subway infrastructure back online. And how do I do that? Let's start by restoring power. Estourar o Power the Beleza, let's do that fast o que acontece A Jill quer simplesmente resolver todos os problemas rápido Mas o caverninha quer pegar os itens primeiro, calma aí Jill É tudo nosso Altas plantas e qualidade, ó oh, Como que tira a faquinha do bolso, Ó, oh, já tirou Nossa, de ponta Beleza Orquídea Ô, meu Deus, essa bolsa tem muito espaço Pois é era só esse espaço que tinha mesmo? não tá rolando item pra abrir esse cadeado aqui. A cabrinha nem lembra se tinha na demo isso. Não lembro de cadeados amarelo, não. Rapaziada, como combinar itens? Dá pra gente combinar já isso aqui? E combinar também com a arma. Ou recarregar a arma. Que pistola, Beleza, com o pente carregado. O que acontece? Oh, ou tá rolando alguma coisa aqui. Beleza O Carverna lembra isso aqui Só que era fora No Resident Evil 3 It E era fora like Ó eu preciso in que in esse right negócio, Conectar right sei lá o que right. Ó <risos> Máquina de escrever Mini Baby É bom você ficar esperto, hein a Máquina de escrever Salva o game Tá lá no baú Com certeza voltaremos A essa sala do amor Pochetão Oh, meu Deus Carverna adora pochete Nossa, esses dois itens Pra nós, yeah. Mini Baby O yeah. que, que você colocaria? Esse aqui, ó de maquiagem O que mais outro aqui? Nossa, minha <risos> Já começou, lindo <risos> Beleza, rapaziada, é, o caminho dá muito valor a Espaços na gameplay Especialmente em Resident Evil